Boa tarde, bom dia, boa noite, saúdo meu irmão com a paz e a graça do nosso Deus em Cristo Jesus. Trago hoje mais uma palavra amiga, um devocional, encontra-se no livro de Apocalipse no capítulo 13, versículo 5 ao versículo 6, onde a palavra do Senhor diz assim, a besta, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Antes de começarmos, este, explicarmos este versículo eu convido meu irmão a se inscrever no nosso canal é, inscreva-se no nosso canal ajude-nos a crescer ajude-nos a levarmos o evangelho de Cristo aos quatro cantos deste mundo através desta ferramenta o YouTube é, que Deus lhe abençoe de forma grande, de forma tamanha em nome do Senhor Jesus a besta meu irmão e minha irmã, a besta, aqui no livro de Apocalipse 13, no versículo 5 ao 6, é o ego no homem, o ego no ser humano. Ela, a besta, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfema. O ego é tão arrogante, é tão arrogante que sou mesmo a misericórdia de Deus. E foi-lhe dado também autoridade, autoridade é poder, foi dado poder ao ego para agir durante 42 meses. Ela, a besta, o ego, no homem, no ser humano, abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome. O nome de Deus é o caráter de Deus, que é o amor, que é a palavra de Deus, que é a justiça de Deus estampada e plantada na vida do crente o crente, o cristão, aquele que recebeu Jesus como senhor e salvador ele carrega o caráter de Deus, a justiça de Deus ele foi feito justo em Cristo Jesus, ele nasceu do espírito de Deus logo Aqui, a blasfema ou amaldiçoar o nome de Deus é quando o ego é, ela luta contra a pessoa que já é nascida de Deus, dizendo ou tentando derrubar a crença da pessoa, dizendo que ela não é salva ela não foi perdoada, ela vai para o inferno, ela, ela, ela pode perder a salvação, ela perdeu a salvação por conta de um pecado, de uma fofoca que tenha cometido. Isto é o que já tem acontecido na vida de muitos crentes. Na verdade, esta revelação, ou, ou seja, esta, esta, esta revelação do livro do Apocalipse já está acontecendo na vida de cada um de nós de forma individual, e, e, e todos a seu tempo. Uns já estão mais avançados e a despertar e conseguem calar a boca do, do ego que tenta amaldiçoar é, o crente. Amaldiçoar o crente é dizer que ela vai para o inferno, que ela não vai conseguir, que ela não tem a imagem de Deus, que ela não nasceu de Deus. Isso é amaldiçoar o nome de Deus. É, o nome de Deus e o seu tabernáculo né? diz assim, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu tabernáculo quem é o tabernáculo de Deus? hoje tu e eu meu irmão, nós somos o tabernáculo de Deus. Deus habita em você, Deus habita em mim. Então, ela foi-lhe dado uh, uma boca, abriu a boca para blasfemar ou amaldiçoar o nome de Deus e o seu tabernáculo. Uh, amaldiçoar ou blasfemar contra Deus é, é, é, é contra nós, nós, o nosso próprio corpo é o tabernáculo de Deus, onde Deus habita. Os que habitam no céu. Como assim que nós habitamos no céu? Não é uma realidade para o futuro, é uma realidade para o para hoje, para a atualidade. Você já habita no céu. Habitar no céu... É, é, é tu receberes Deus como teu Senhor e Salvador. Deus, Deus é a presença do céu. Ou seja, nós, quando recebemos Deus como Senhor e Salvador, Deus vem e, e faz habitação em nós. Logo, nós estamos espiritualmente assentados nos céus à direita do Pai com Cristo, Efésios capítulo 2, no versículo 6, diz isso, nós já estamos assentados com Cristo, nos lugares celestiais, no céu, isso é uma realidade espiritual, o teu espírito já está assentado no céu, pés embora tu fisicamente, estares aqui ainda na terra, ou estarmos aqui ainda na terra, mas nós já estamos no céu, espiritualmente falando, nós já fomos arrebatados, Uh, eu vou ficar por aqui. Este é um devocional curto, Apocalipse 13, versículo 5 e versículo 6. Reflita nele e busque direção a Deus. E creio que Deus vai lhe falar ainda muito mais do que esta, esta, esta este comentário né? que Deus usou para trazer até você. Deus abençoe de forma grande e tamanha. Até mais logo.